Oi gurias, tudo bom? Tô aqui hoje pra fazer o meu primeiro spa day. Eu estou fazendo o vlog desse dia, então se vocês quiserem passar o dia comigo é só ir no vídeo que tá aqui na descrição, que é o vlog do dia inteiro. Mas agora eu vou fazer um spa day. Eu nunca fiz um spa day na minha vida. Eu achava que sabia fazer, achava que fazia, que era só hidratar cabelo e eu nunca fiz de verdade. Então, eu peguei uma lista no pinterest e eu anotei aqui no meu trelo pra fazer um, os passos certinhos, então é cabelo, rosto e corpo. Eu ainda vou fazer pé porque eu ganhei um escalda, escalda pés na Glambox, então eu vou testar ele aqui neste vídeo eu já queria ter feito esse espadeio há muito tempo, mas a rotina não permitiu, tava muito corrido e eu não tava com cabeça para parar e fazer isso, porque eu não ia relaxar de verdade, sabe? Eu ia fazer um negócio que é só exterior, sendo que por dentro tava uma bagunça. Então, agora que é final de ano, que estamos próximos das férias, aí eu vou conseguir fazer e relaxar de verdade. Essa é a minha última semana de trabalho. Então dia 21 eu ando de férias Então as coisas já estão mais encaminhadas Mais calmas, mais organizadas E aí eu já tô conseguindo relaxar mais E me sentindo mais tranquila Esta é a minha sala vou fazer A primeira vez que vocês vão ver ela em vídeo E eu vou começar o spa day. Ontem eu ia lavar meu cabelo E eu não lavei exatamente porque eu ia fazer esse vídeo Então eu queria fazer tudo que eu tenho direito E agora eu vou lavar cabelo como eu lavo meu cabelo, vocês já sabem, já careca careca de saber. E eu vou mostrar os produtos que eu vou usar pra vocês. Então, vamos pro banheiro. Eu vou lavar meu cabelo usando o final do meu seda recarga natural. É de chá verde e exatos cítricos. Ele limpa super bem a raiz, deixa bem sequinha, eu amo. E de condicionador eu tô usando esse da Gigi Grijo. Que é de ondas anti frizz Meu cabelo não é ondulado, mas anti-freeze. Eu gostei muito da ideia e tá sendo sensacional. Tá deixando meu cabelo bem desmaiadinho e bem sem fiozinhos rebeldes elétricos. Banho tomado, vocês vão ouvir um barulhinho de fundo que é o ventilador. Tá muito calor, gente Jesus amado. Uh, agora eu vou lavar meu rosto. Eu vou usar... O gel esfoliante da Panvel, eu amo ele, eu acho muito gostosinho. Ele tem esferas naturais, limpa e purifica a pele, remove células mortas e é dermatologicamente testado. Se eu não me engano, aqui atrás diz: Fórmula contém esferas 100% naturais derivadas de arroz e jojoba, que rem uh, removem as células mortas e outras impurezas, auxiliando na, obstrução, na desobstrução dos poros na renovação celular. E secar o rosto é uma coisa que eu aprendi no YouTube, na verdade. Que a gente não esprega o rosto. A gente tá apertadinhas. Então, vim aqui pro quarto. Só pra pegar a máscara que nós vamos fazer hoje. E o da pés da Terra Amor. A máscara é da Pampel Faces mesmo. E eu peguei também a tiarinha do cabelo. Pra não sujar, não sei como que ela é. Eu nunca usei. Ela parece ser... Uma pastinha apertando assim, mas eu não sei, eu realmente não sei. É de argila rosa renovadora, tem ácido hialurônico, uniformiza, previne envelhecimento precoce, é hipoalergênica e dermatologicamente testada. Diz aqui que tem que ficar aproximadamente deixar secar por 10 minutos e remover com água, fazendo movimentos circulares para esfoliação. Eu acabei de fazer esfoliação, não quero mais. Tá. Aí eu vou fazer a máscara e enquanto eu vou fazer meu escaldapés também. O que, que eu preciso? Água morna. Então tá, vamos lá esquentar a água. E daí quando tiver morninha a água já com, os, com as coisinhas dentro, a gente senta lá no sofá e passa a máscara pra marcar os 10 minutos. Vamos lá. Meu rosto já tá seco, tá? Eu tô sentindo repuxar. Tá muito estranho, eu não consigo falar. E eu vou tirar agora, aí quando eu tirar isso, eu volto a falar sobre a escola da PES. A mesma coisa que eu vejo a Nina fazer, que é usar a toalhinha de maquilante pra tirar a máscara. Eu vou pegar a minha pra testar. É bem mais fácil. Eu acho, acho não, vou fazer isso assim. Então, minha toalhinha ficou limpa, porque eu tirei lavando, fui tirando e lavando. Ainda vou dar mais uma lavada, porque eu acho que deve estar um pouco laranja ainda a água dela. Mas eu vou passar no rosto isso aqui, que é um bálsamo cicatrizante, que também veio na minha Glambox que ele é da Terra Amor, a mesma marca do sachê do Escalda Pés. Isso aqui é maravilhoso pra quando a gente tá com a pele meio ardida, e eu fiquei com ela um pouco ardida agora, do, da máscara. Então eu vou passar isso aqui, mas eu tô, tô com máscara até na orelha. Talvez eu encontre máscara depois em mais lugares. Então eu vou passar um pouco disso pra dar uma acalmada na pele. Aqui no cocão pra não grudar no óleo do meu rosto. Tirei a máscara, como vocês viram, não foi uma tarefa muito fácil. Eu não sei se eu vou usar máscara de como é que é o nome de argila de novo, porque é muito difícil de tirar, dá muita meleca, eu não, não gosto, não dá. O uh, que, que eu achei dela? Eu achei que é uma máscara bem esfoliante, bem esfoliante, o que não era o que eu queria. Eu achei que fosse uma máscara mais hidratante, mais gostosinha, e não é. É zero gostosinha. Ela endurece no rosto e aí tu tenta mexer e ela tá te segurando, sabe? Tudo bem que deve ter algum fator de envelhecimento por causa disso e tal, mas não era o que eu tava esperando, tá? De uma máscara de farmácia. Eu tava esperando que fosse uma máscara gostosa aí pra dar uma melhorada na pele que tinha ficado bem irritada, meio pinicando eu passei o bálsamo cicatrizante, a base de ervas facial e corporal ele é pra acne dermatite, rachaduras machucados e inflamações leves ele é da Terra Amor, veio na minha caixinha da Glambox e no dia que veio eu olhei e pensei, nossa, pra que eu vou usar uma manteiga de cacau, né? e gente, eu tô usando muito isso aqui quando tu vai depilar pela perna... Daí depois que passa ele... Não fica aquela sensação de que tá... De que tudo que encosta ali tá meio que raspando... Não fica a sensação... Fica a pele gostosinha... Quando eu tô com... Assim como hoje, com a pele meio irritada... Eu passo, deixo um pouco... Depois eu vou no banheiro, só lavo com água mesmo... Pra tirar o excesso... A pele fica outra... Então eu tô amando isso aqui... E eu tô com ele aplicado no rosto... Por isso que eu prendi o cabelo... E... Gente... O Escalda Pés da Terra Amor, que é a mesma marca, do, assim, eles são da mesma marca, eles, é, o fé é incrível, ele tem as florzinhas, eu achei sensacional. Do que, que são aquelas florzinhas, inclusive? Deve ser camomila, flor de camomila. Nossa, é maravilhoso, tu, tu, tu bota ele na água, aí tu fica mexendo o pé... E aquelas folhinhas, as florzinhas ficam encostando na pele. O meu pé tá muito gostoso, de verdade. A pele tá muito sedosa, muito muito gostosa, sabe? De e, assim, só de ficar sentadinha. Eu estou assistindo Christmas Made to Order, que isso nada mais é do que Natal sob encomenda. E que é uma série, de, é um filme de Natal, eu tô terminando de assistir ele. E eu tava assistindo ele. Com um o pezinho dentro da água, mexendo o pezinho, o ventinho no rosto. Tava assim, sensacional, o melhor momento da vida. Tirando a máscara, mas como eu não tava mexendo o rosto, ela não tava me incomodando. Ela começou a me agoniar quando eu comecei a mexer o rosto. Aí eu fiquei meio incomodada, não gostei. Eu não gosto de máscara que, que endurece. Eu gosto de tipo máscara hidratantezinha, que tu passa, fica um pouquinho e depois tu tira. E foi isso. No meu momento, agora eu vou relaxar um pouco mais, tomar um cafezinho, não tô com fome, então eu não vou comer nada. Vou relaxar, terminar de assistir meu filme de Natal e descansar, porque no final parte do Spadei é ficar relax também. Como eu fiz as unhas ontem, eu não vou mexer nelas hoje, senão eu podia até fazer. Aliás, vamos ver na nossa lista do Spadei o que, que a gente já fez. E aqui que a gente pulou, porque teve coisas que eu pulei, que não, não tava afim. Lavar o cabelo, hidratar, condicionar. Finalizar eu não finalizei, porque eu não tenho secador de cabelo. E também não secaria, porque tá um calor do cão. Eu não costumo usar livinho com ele molhado, eu só passo o levin tipo, no, com ele seco já no dia seguinte, pra dar uma tirada do frizz. Mas com o condicionador que eu tô usando, não tem precisado. Lavar o rosto, esfoliar, máscara e hidratante. Estamos já no hidratante e chegamos na fase final do rosto. Corpo, lavar, e hidratar. Eu já tomei banho, mas eu não passei hidratante no corpo hoje, porque está calor e eu odeio ficar com a sensação do hidratante no corpo, sendo que está calor. Então agora, acabamos a lista e eu vou buscar meu café e assistir a minha série. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, e comenta aqui pra mim outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal, que eu com certeza vou voltar a fazer, ainda mais agora, que eu vou estar de férias, eu vou ter tempo pra produzir vários vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!